Alô, nossos novos seguidores que nos acompanham no RMX do Ar, Hospital Bom Jesus, Município Ruinegrense. Estamos com a sua presidente, Mônica Bessa, com novidades na saúde, um serviço de atendimento na carência da comunidade aqui no Município Ruinegrense. O hospital, através de sua presidente, tem esta informação. Presidente? Olá, Márcio. Olá aos ouvintes e seguidores do Rio Mafra Mix. É uma alegria poder recebê-los aqui no hospital novamente e recebê-los aqui por um motivo muito especial para dar mais uma notícia boa. Nós, o Hospital Bom Jesus, está com vários projetos, várias ações, nos preparando para o nosso centenário que será em 2024. E esta ação, este projeto, faz parte das nossas do nosso pacote de ações em prol da comunidade, das ações comemorativas do nosso centenário. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da nossa uh, do nosso aparelho. De tomografia. Gente, em Hospital de Rio Negro terá uma tomografia. O nosso aparelho de tomografia, ele é inédito aqui na região, é, somente em Curitiba vocês irão encontrar um aparelho como o nosso. Ele faz, ele tem muitas imagens, o que isso cortes, enfim, umas imagens técnicas diferenciadas e alguns ups especiais que iremos oferecer para Rio Negro, Mafra e toda a nossa região que no raio de 60 quilômetros aqui, ou seja até Curitiba, um pouco mais não temos um aparelho como o nosso nós faremos poderemos oferecer a nossa comunidade à nossa população um exame de colonoscopia não invasiva o aparelho tomógrafo ele faz a tomografia com menor radiação para crianças, então nós teremos algo diferente realmente, porque estamos pensando na nossa comunidade, no bem servir à nossa comunidade, com maior prestação de serviços, com uma gama maior de, de serviços ofertados à nossa comunidade. E isso não será algo somente eh, para atender eh, uma determinada x de convênios, é um aparelho que vai atender todo mundo que precisar, todo mundo que estiver com possibilidades, esse aparelho não veio através de emendas parlamentares, esse aparelho está sendo uma aquisição, uma busca do Hospital Bom Jesus, é um serviço que o Hospital Bom Jesus, sem convênio público, de nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual e nem federal. Uma parceria com quem, presidente? Essa é uma parceria com uma empresa, MRI Imagens, de Ponta Grossa, que nós estávamos buscando isso é, através do seu diretor, Guilherme, que está firmando essa parceria conosco. Então, nós poderemos ofertar à comunidade algo inédito. Como vai ser essa parceria? Vai ser é, o impresso? Vai ser cedido? Vai ser comprado? Não, nós não estamos comprando o equipamento. Esse contrato ele contempla o arrendamento do equipamento, o equipamento novo, que em, ele chegará em até 60 dias, esse é o prazo contratual. Nesse meio tempo, nós estaremos dando uma arrumada na sala. Eh, ele vai ficar na sala que antes estava com o, o tomógrafo da Unimed. Uh, o contrato de sessão de uso da, Uni, da sala com a Unimed findou. Então, nós usaremos aquele espaço que já está previamente eh, Preparado para um, receber um, um aparelho dessa desta magnitude, porque ele precisa ter um preparo na sala e, e tudo mais. Então, só vamos fazer os ajustes necessários e, e aguardar a chegada do aparelho. Aparelho novo... É, temos esse contrato com a, a MRI onde ela dará toda assistência no caso de acontecia muito vocês vão falar, vão perguntar é o aparelho anterior que estava no hospital não estava funcionando a ampola a ampola é como se fosse a bateria do tomógrafo. né? Ela tem uma vida útil, daí é muito cara. Então, tudo isso vai estar contemplado neste contrato, né? onde eles vão dar toda a manutenção. Nós temos sempre... Ele terá 48 horas para arrumar seu aparelho, ficar com a sua ampola... Uh, com o um problema. Então, toda, tudo isso foi muito bem estudado. Nós estamos trabalhando nesse contrato já há mais de um mês, eh, viabilizando, vendo todas as possibilidades para bem atender e poder prestar um serviço de excelência. Presidente Mônica, parabéns por essa iniciativa, a senhora e toda a sua diretoria, é um passo muito grande com toda a certeza para o município e para a região, como a senhora mesmo falou, e maiores detalhes, será divulgado numa uma nota técnica posteriormente, mas o principal é essa notícia que vem para o município, como a senhora falou, o né, tomógrafo, para melhorar o atendimento no hospital. O HBJ, o nosso HBJ e para a nossa região. Parabéns. Muito obrigada. Nós estamos felizes em poder compartilhar com vocês mais esta boa nova. Nós, trabalhamos em, nós estamos trabalhando muito empenhados em termos um atendimento humanizado, mas com eficiência. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa missão. Obrigado à presidente Mônica Bessa, presidente do Hospital Bom Jesus do município de Rio Negrense, com essa notícia, então, de uma utilidade muito grande para as nossas, nossas comunidades, Rio Mafrense, claro, e também na nossa região.